A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, irmão, saiu a decisão hoje da de liminar determinando a reintegração do presbítero Gilvan Cardoso às atividades da igreja, uma ação que o doutor Miguel deu entrada aí em Recife e foi distribuído para a terceira vara cível aqui da comarca de Garanhuns. E na decisão a juíza ela vem é, mostrando, provando, colocando por terra toda aquela decisão esdrúxula da comissão formada aqui em Garanhuns, vindo do Recife por determinação do presidente Ailton José Alves né? e isso vai servir de jurisprudência inclusive né? vai servir de, de exemplo para os demais companheiros pelo Estado afora que estão sendo injustiçados humilhados e massacrados por essa gestão do presidente Ailton José Alves então os irmãos estão aí é, numa guerra querendo saber porque alguém já deu com a língua nos dentes e eu sei quem foi, né? Então tá aí para vocês, tá certo? A gente filmando aqui direto do computador. Os irmãos têm acesso aí para ler a decisão. Tá ok? Vamos aguardar não é, a, a, o cumprimento, porque é de imediato, mas é, nós não temos essa pressa, porque tem algumas coisas ainda nós acertarmos, tá certo? Agora que tudo seja irmãos para a glória de Deus, porque tudo que vem sendo praticado por essa gestão, inclusive as duas ações que eles entraram contra nós por difamação e injúria, está sendo rebatida por Dr. Miguel e pelos demais advogados. São seis advogados ao todo e Dr. Miguel logo vai gravar um áudio para vocês mostrando a loucura deles ao entrarem com essas ações contra nós alegando inclusive a questão de que os dízimos e as ofertas da igreja estão caindo. É aquilo que pastores sérios da nossa igreja vêm falando e dizendo, que Deus está permitindo a operação do erro, está permitindo que o gestor-presidente Ailton José Alves, ele fale, ele profira palavras direto do púlpito da igreja, palavras que ele mesmo não queria falar mas para que tudo aquilo se cumpra, tudo aquilo que foi falado se cumpra e para que a igreja do Senhor ela volte a crescer com dignidade e com saúde e não apenas inchando como vem acontecendo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.